Touch it, bring it, babe, watch for sure. it, leave it, Gostosura travessura? Que é isso aqui, esse gatinho aqui, mano? Deixa eu habilitar ele só pra não ficar com cara de pastel, mano. Pô, não queria ser first pick não, mano. Ser first pick jungle é muito ruim. Mas eu pegar first pick Morgana, acho que é interessante. Morganinha, mano. Morganinha, velho. Morganinha, acho que vai... Morganinha, mano. Tamo ganhando, não perdemos nenhum até agora. Morganinha. Até jogando mal lá, não é ganhou. A runa tá certa, né? Deixa eu ver, beleza. Hum. Ah, é, ele vai me invadir, isso é fato Ele vai fazer um camp e entrar na minha jungle Já vamos avisar pro meu time, né? E se não invadir, tá fodido de qualquer jeito Eu não quero dar esse invade não, hein, mano Não precisa dar esse invade não Não, não dá lixo, por favor Obrigado Ó, posiciona aqui legalzinho É isso, vai resetar as galinhas Arrumei elas nossa, consegui arrumar no último segundo, hein, mano. Vou botar pra não dar merda. Olha, os dois campos, mano. Doidinho pra resetar. É só eu ficar quietinho, ó. porque Morgana Jungle tá boa? Você vai olhar aqui agora, defodão. Olha o tempo que eu vou farmar a jungle de Morgana Jungle, tá ligado? Presta atenção no tempo. Aí é por isso que ela tá boa. Ela, ela farma a jungle muito rápido. Você farmando a jungle rápido, você tem tempo na frente. Esse é o motivo do porquê Morgana Jungle tá boa. Lá. Ela já sai correndo. Ó, a Kindred não me invadiu, mano. Que doideira. Que Kindred é essa que não invade? Caramba, o cara fez três campos do bot gankou mid, deu certo, velho. Vou terminar o clear muito rápido, mano, a ponto de poder invadir o cara ali, só que eu não vou ter pressão de lane pra poder invadir. Que merda, hein, velho. O que eu posso fazer em... Olha lá, olha o tempo que eu terminei o clear, galera, o aronguejo nem nasceu. Tem um hard aqui, eu acho que eu vou tentar pegar dois aronguejos em troca disso, velho. Acho que o melhorzinho que eu faço é esse, double aronguejo. Vamos seguir a porra do plano. Maravilha, mano, tive a ajuda do meu time ainda, galera. Double aronguejo, perfeito, aqui a gente vai estar tá aqui perto do top agora, deixa eu avisar o cara. Vou fazer essas galinhas, vou colar ali no bot pra dar cover nossa Olha isso, eu já tô farmando as galinhas no tempo exato, galera No tempo exato que ela nasceu, mano, que maravilha Eu tô nível 5 aos 5, aos 4 minutos, isso é muito, tá? E já vou estar tá no... Olha isso, eu peguei Double Aronguejo E tô indo farmar meus campos exatamente na hora que eles nascem, mano Olha esse tempo Que isso, por que, que ele não puxou? Pera aí, papai Grava logo, fio o cara é imortal, velho? Putz, vai dar merda esse aqui agora, mano. Que o cara tem red. Vira dano, vira dano, papai. Vira dano, papito. Vira dano, papito. Me... E aí, de fato ele tá dragão ou não, será, hein? Olha, se pá, dava tempo de eu chegar reto lá, velho. Dava tempo, mas eu acho que não vale a pena, não. O que eu posso fazer a respeito disso é roubar as galinhas dele. Só que o cara ia ter recal na minha frente. Ó, ele guardou aqui os Silas, tá? Ah... É... Pô, chatão, hein, Silas. Chatão, pai. Vou tentar te matar agora, pra largar de ser bobo. Nice! Uh. Se der tempo de roubar o blue aqui, eu tô feliz, mano. Mas a chance de dar merda nesse blue é muito alta, mano. Mano, a chance de dar merda aqui é muito alta, galera. E o Silas já tá descendo, ó. Só sai, mano. Eu vou segurar esse blue aqui ainda pra ele ficar mais tempo parado e bugado, ó. Só pra fazer o cara perder tempo. Beleza. Já tirei o bagulho que daria visão pra ele. Estou fazendo aronguejo, ó. Full nerdão, mano. Tamo full nerdão pra fazer esse objetivo aqui. A Leona veio. Não, não é possível que o Trash não veio, mano. Nossa, o Trash não veio, galera. Mas se nós matar a Leona aqui antes, é maravilha. Perfeito. Foi daivado o bode pelo fato do suporte dele ter, ter abandonado ele. Perfeito. Agora é pensar pra quem usar esse arauto, galera. Ou é... Eita, porra. Mano, termina o bagulho, família. Pronto. calma, Valeu, papai Esse arauto, galera Eu tô achando que vai ter que ser mid, né, mano É, amigão, aí você surtou, velho Esse Silas aí surtou grandão, tá? Ai, errei, mano, bagulho nudinho Consigo pegar a lanterna? Consigo Usei arauto, ele pegou três barricadas, show Fala é que eu devo perder o dragão nisso Eu não vou dar prioridade pro drag não, mano Trolou forte, trolou forte Mas pelo menos ele pegou o dragão, mano Se ele, se ele acha que a o condition é a alma do Drake aí Ele tem um bom plano Tô aqui, papai, aperta R Olha esse boneco, galera Nice dizer, agenda meu flash aí que tem um bom modo esperando DRX, posso agendar esse flash na jogada? Mano, se deixar eu usar o flash na jogada, verdadeiro herói Porque nós tá tryhard, eu quero botar essa conta de aqui Sem querer zicar, o jogo tá encaminhado Mas eu consigo ver a gente perdendo isso aqui Porque tem muito bonecote lá, ó E Kindred é muito change game, né? Será que é o Zico falando que tá encaminhado? Acho que não, né? Acho que falar que tá encaminhado é uma forma mais humilde aqui, né? Tá ligado? Vai pegar nem o campo não, campeão Hum, melhor do que dar esse Chase Era só eu roubar a jungle do cara Acho que eu vou fazer isso, hein, mano Agora desandou, viu? Desandou forte agora Desandou, nossa, desandou grande é, reseta não, pera aí Nossa, é muito arriscado eu morrer aqui, tá? Ah é. Opa, beleza 40 segundos pro dragão e eu não resetei, hein, mano Mano, que porra é essa, velho? Esse cara pode fazer isso aqui, velho? Tirar a marca primeiro Eu foco é a marca Beleza Meu Deus do céu, meus meninos Pega Pegou Quase Caramba, perdemos bastante coisa, velho Mas foda-se A marca ele não pegou, velho Eu tô feliz por conta disso Vem, galera vem, vem, vem, vem, vem Vem Vem que eu vou deixar nós fortão, mano Vem que eu vou deixar nós fortão Bora, bora, bora, bora, bora, bora. É tudo nosso essa porra Pega Pega Mais um, cabelizinha. Mais um, papai. Que doideira, hein, galera? Um boa, uma boa lanterna do Trash. Um bom flash de outra pessoa do meu time ali pra não morrer antes. Um bom flash meu também pra não morrer fora de posição. Deixou o jogo aqui uva. Tá uva agora, ó. O cara focou nos dois dragão early game. E eu fiquei focando em dar vantagem pro time barra farm, né? Olha lá, tamo com vantagem nele. É só pegar todos os dragão pra nós agora. Que tamo lindo, mano. Lindo, lindo. Tá lindo, tá lindo. Na moral. Quem que tá forte lá? Acho que é só aqui, A gente tem kill, né? Essa, essa Gwen dá é uma incomodada. Mas é bem lidável, mano Maravilha, ó, pegou? Pegou, Threshão? Tá fácil, hein? Tá uva Calma, deixa eu ficar longe aqui pra não me expor tanto Beleza Beleza, beleza Dá pra ir Baron? Não tem Baron, tem arauto, Beleza também, ultou, Kindred, tô Beleza, que beleza, galera. Pelo amor de Deus, mas que beleza. Bom, agora acho que eu posso falar, né? Sem querer zicar, acabou o jogo. Morganinha 100%, hein, galera. Joguem de Morgana Jungle, tá? Esse bagulho tá roubado, mano. Tá forte essa, essa praga aqui, mano. Mais forte. Eu ouso em dizer, mano, posso estar tá errado. esse clear da Morgana bufado aí tá mais rápido que um Dir, tá? É literalmente isso. O campeão forma mais rápido que um Dir. Foda-se. Se meu time tirar aquela marca ali da é de humilde, ó. Nossa, coitado do Trash. O Trash vai morrer tirando essa marca, não vai, mano? Você vai morrer. Tirando essa marca, Trash Corre daí, doidão Que o Odir não, mano Eu ouso em dizer que Uns dois segundos mais rápido que o Odir deve aí Queria ir pra cima do cara, mano Mas meu time tá longe Eu pego, hein, mano Se pá Opa Pega, pega, galera É, ué Tá achando o quê? Ó, de ladinho aqui, ó Só pra ficar ligado Pode ir, pode ir, pode ir, escolhe um aí aí, beleza, calma Calma Beleza Precisaram a Slash, mas não precisa Vamos Barão agora Maravilha Flash por Prime, Marquinhos. então Da Barão, nós tá tryhard, pai, em busca do sonho Mas já vem deslizando aí, papai Já vem deslizando, vem no seu momento aí Pra fidelizar com nós e sem medo de ser feliz Beleza? Fica à vontade aí, meu manuseado Ó, ó Ó, tesourinha Ah, olha lá o campeão lá, olha lá o boneco dele lá ó. Apertou a skill ali, já não toma mais nada, né? Ó a Jinx, mano! Olha a Jinx, mano! Ai, se não tivesse range Roubar aqui no smite, toma Roubar aqui no Qzinho. Ah, safado GG, rapaziada Jogão, jogão, jogão Se alguém lançar, Brabi, humilde Ó, oh, pegou, hein? Ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, GG.